Olá lindos da minha vida, eu vim gravar esse vídeo porque nos grupos de whatsapp em que eu estou tá tendo muita, muita dúvida sobre o toxicológico, sobre a comprovação das acreditações, tá? E eu peguei e imprimi a parte do edital que fala sobre a comprovação das acreditações que precisa ter no exame toxicológico. Precisa ter a comprovação da acreditação ISO-IEC 17025 e a CAP-FDT. Eu fui pesquisar na internet, eu coloquei ali no Google para ver mais ou menos o que seria isso. E no caso da CAP-FDT, é uma acreditação forense para exames toxicológicos do Colégio Americano de Patologia. Já a acreditação ISO-IEC 17025, ela tem requisitos específicos além de requisitos específicos de toxicologia forense reconhecidos internacionalmente. Então pessoal, escolham laboratórios que tenham, que comprovem essas duas acreditações. Tem laboratórios que estão dizendo que tem essas duas acreditações, só que na hora que eles vão entregar o resultado, né, para o candidato vem uma só acreditação. Quando vocês forem escolher o laboratório, perguntem se o laboratório já está acostumado a fazer exames de concurso público. Levem essa parte do edital, essa parte 19.4, que fala sobre a comprovação das acreditações, tá? E fale que não é para carteira de motorista, tá bom? Porque tem laboratórios que estão tá dizendo que é a mesma coisa, e não é e vocês assim estão com essa dúvida e eu assim fui pesquisar fui ver até mandei né, incomodei a minha amiga e colega de trabalho a perita Aline lá de São Joaquim para ela me ajudar para eu poder gravar esse vídeo e tentar é, tirar um pouquinho dessa dúvida em relação a essa comprovação da acreditação tá bom vão atrás Escolha o melhor laboratório que tenha essas duas comprovações da acreditação, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um abraço e até!